João Nogueira, outro carioca, sensacional, muito bem escolhida essa música para estar aqui dentro do nosso repertório. Uh, Luz Maior de João Nogueira, com o intérprete Giovanni Barão. Que sana, A gente estanca. Pois o próprio mal também se cansa. O punhal que fé a gente arranca. Basta não perder a esperança. Manter acesa a fé e não olhar pra trás. Que a vaga da Maia vai trazer a paz. Manter acesa a fé.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 que a vaga da mãe vai trazer a paz, manter acesa a fé e não olhar pra trás, que a vaga da mãe vai trazer a paz, é resistir quanto mais o vento empurra contra o cais, é renascer se o velho sonho se desfaz, se o tom acontecer, saber se levantar. Deixar correr que novas águas vão rolar Quem dá a mão, que faz o bem Quem tem amor pelo que faz Saber pedir quando não tem E dividir se tem demais Pra ter a luz maior Na força de um paião, Sempre brilhando no seu coração Essa dor que sangra a gente estancar Pois o próprio mal e se cansa o punhal que fé e a gente arranca, basta não perder a esperança. Manter acesa a fé e não olhar pra trás, Que a vaga da Maré vai trazer a paz. Manter acesa a fé e não olhar pra trás, Que a vaga da Maré vai trazer a paz. Quando quanto mais O vento empurra quanto cais É renascer se o velho sonho se desfaz e Se o acontecer Saber se levantar Deixar correr que novas águas vão rolar Quem dá a mão, quem faz o bem Quem tem amor pelo que faz Saber pedir por um E dividir se tem demais Pra ter a luz maior Seu coração Pra ter a luz maior Na força de um clarão, Sempre brilhando No seu coração